Viva! A paz serena do Senhor para todas as irmãs e todos os irmãos na fé. A internet é um lugar de oportunidades estranhas e incríveis. Né? Houve um Senhor que veio ao meu canal ver o meu piano. Eu depois fui ao canal do Senhor também ver. Também toca teclados, um teclado muito rápido, muito, muito oposto ao meu. <risos> Se existe um teclado que seja oposto ao meu, é aquele. Eu até deixei um comentário no senhor e disse que eles conseguem tocar teclado como tocavam as balalaicas e aqueles instrumentos de corda, muito rápidos. Uh, da, da Antiga Yugoslávia, da Bulgária da Roménia, do Cazaquistão, daqueles países todos por aí fora. E então o, o senhor era de Baku. E eu assim, Baku, eu nem sei onde é que isto fica. Eu fui ver a, a, a, a, a Wikipédia, no Google, e então é no Azerbaijão. É uma cidade do Azerbaijão. Começo a ler mais ou menos a descrição do que é que eles tinham e eu, então fiquei a, a, a descobrir que têm uma população residual de cristãos menos de 4%. Eu fiquei logo fascinado porque eu gosto muito destas comunidades uh, antigas porque são comunidades tradicionais que se perdem no tempo e normalmente são antes da organização das grandes igrejas. Portanto, podem ter tradição, tra tradições orais que vem dos primeiros apóstolos que foram por ali pregar. Eu fiquei fascinado com aquilo, comecei a, a procurar mais e então houve um senhor pintor, Vaisily, acho que se chama Vaisily, um senhor russo que andava a pintar populações perdidas ali naquelas montanhas e portanto, minorias que se, que se extinguiram, muitos extinguiram-se e, e já estão alterados. E então o Senhor pintou uma série de pessoas, falou com as tradições e então conseguiu registrar um, um dos cânticos que estas tradições religiosas minoritárias e antiquíssimas cantavam. São, são religiões que não têm organização, não têm nenhum ritual. Encontram-se e cantam. Cantam as orações e os salmos. Nem sequer têm escrituras nenhumas, só têm a tradição oral. Isto é absolutamente inacreditável. Nem sei se ainda existem hoje em dia. Provavelmente já nem existem na pureza do que aquele senhor. Isto foi em 1887, se não estou em erro, que o, o pintor russo foi pintar as populações, como é que se vestiam, que tradições tinham, e encontrou estas pessoas e conseguiu escrever. Felizmente, salvou para todos nós, escreveu um dos cânticos. Só um. <risos> só um, mas um é significativo. Eu gostei muito de ler. Está, está online. Está em PDF, procurem. Vão à Wikipédia, vejam o tal senhor, o tal pintor, Vassil, e ele escreveu os memórias, está traduzido em inglês. Sim, traduzido em inglês, e em inglês é que foi 1887, acho que o senhor ainda foi antes. E vale a pena ver e ler. O que me ficou, que fiquei maravilhado, foi uma frase que está lá e que eles diziam Nós fazemos os jejuns contenção de pensamentos eu fiquei maravilhado porque eu também já tinha descoberto os meus próprios poemas quem conhece o meu canal sabe que eu tenho poemas em que o jejum é o jejum dos pensamentos e está na Bíblia como é que é o texto? não andeis na inutilidade dos vossos pensamentos longe do Senhor não andeis na vaidade dos vossos pensamentos fora do Senhor, isto é bíblico e aquela, aquela população minoritária que só tem tradição oral, eles não sabem ler, não sabem escrever estão fora de todo de, de todo o sistema estavam agora naturalmente já nem existem e tinham preservado num, num dos seus cânticos este jejum extraordinário o jejum do cristão é o jejum de pensamento mais importante são os pensamentos que nos afastam do Senhor que nos levam para a mente da carne, a mente do Espírito a mente de Cristo estar sempre firme no Senhor Deus Pai isto isto não é uma coisa pequena isto tem implicações muito profundas que um dia falarei mais se, se for inspirado para isso ou, ou outros irmãos e irmãs poderão falar também mas pronto era só isto que eu queria partilhar convosco como é importante termos a internet e como as pessoas que vêm visitar os nossos canais nos trazem, de repente, eh, vislumbres do Senhor, conhecimentos do Senhor. Como, como o Espírito Santo, na verdade, usa todas as pessoas para propagar a sua mensagem. A sua mensagem da paz serena. O jejum de pensamentos é que é a paz serena. Eu falo muito da paz serena e tenho definido paz serena de muitas maneiras, mas esta é que é a verdadeira paz serena. É o silêncio interior, é o jejum de pensamentos, é estar fixo no Senhor. É uma concentração mental, é, um, é o amor, é o amar. -lhe. E ali ficou registrado. Ou seja, não soube o que o estou a dizer. Está registado, A Bíblia também tem, mas ali aquela tradição também... Eles praticavam, eles diziam, nós praticamos, nós fazemos os jejuns. Contidos de pensamento, contritos de pensamento. É tal contrição do, do coração. Fantástico e fabuloso. Glória ao Senhor, glória a Cristo Jesus, glória ao Senhor Deus Pai. Espero que seja muito inspirador para todos os irmãos, para todas as irmãs, ver como de repente de uma coisa, uma visita para ver apenas um piano. E, e, e descobri um cristianismo primitivo que provavelmente já se extinguiu, provavelmente já não existe. Aquelas pessoas que não sabiam ler, que não sabiam escrever, que tinham estas tradições orais, provavelmente já se perdeu. Ficou ali aquele senhor, aquele pintor, que, que escreveu aquilo. Ele disse, eu, eu escrevi várias, mas vou pôr só esta, por exemplo. Mas esta chega. Para que a mensagem do Senhor se propague. Glória seja ao Senhor. Glória seja à Igreja. A Igreja somos todos nós. Todas as igrejas do mundo são a igreja. E, e até aqueles que não estão em igrejas, como eu, também fazem parte da igreja. Nós estamos todos com Cristo. E cada um de nós dá um contributo. A somar a todos os outros contributos. Eu não gosto nada de ver uh, cristãos divididos. Não há cristãos divididos. Cristãos estão unidos com Cristo. E acabou. Ponto final. Sabemos que existem muitas polémicas existem muitas deturpações existem até coisas que não deviam ser em certas mas isso não importa não não vamos não nos vamos focar naquilo que não devia ser, vamos nos focar naquilo que é o melhor que tem costuma-se dar o exemplo à abelha, não é? A abelha vai de flor em flor, não, não quer saber dos espinhos não quer saber de de outras coisas menores só vai de néctar em néctar e eu também acredito nisso acredito que todos os cristãos deve, deve, devemos unir-nos para aquilo que nos une e não andarmos desunidos para aquilo que nos, que nos desune porque o que nos desune tira-nos a todos a todos da paz serena e do foco do Senhor, não, não interessa nós só queremos o, o néctar nós só queremos o amor de Cristo nós só queremos o amor do Pai do Pai, do Santo Espírito do Pai Santo do Pai dos Céus Senhor Deus Pai é isto que nós, que nós queremos, o resto passamos por cima. Certo? Isto é certo, não é? Acho que sim, acho que isto não está errado. O resto o Senhor fará. O Senhor e Espírito Santo, a seu tempo, levará todos para o cristianismo perfeito. Mas o Senhor é que faz isso, não somos nós. Divisões não levam lá de E pronto, fiquei muito feliz com este... Com esta frase, fiquei muito feliz de ler aquela oração que, aquele salmo, um pseudo-salmo, mas pronto, um salmo de tradição oral, provavelmente muito antigo, que aqueles cristãos cantavam, sem saber ler, sem saber escrever, cantavam. E eu li e vi, não vi nada de errado, por contrário, vi tudo certinho. Vi ali o, o cristianismo original, o cristianismo antes da organização das grandes organizações. Há é um cristianismo original, que todas as igrejas têm, têm todas, todas têm um bocadinho do cristianismo original. O cristianismo original é sobre isto. Amar a Deus sobre todas as coisas, uma concentração mental, um foco interior e amar o próximo como a nós próprios. Mais nada, não é mais nada. É só isto. O resto, claro, são auxilia muito, lógico, é? há muito mais coisas. Mas, na essência, Cristo também disse. É bíblico. Isto resume tudo. Isto resume tudo. E aquilo que eles disseram, nós fazemos os jejuns Contenção de pensamentos. Adoramos em espírito e verdade. Então, a concentração interior. Magnífico e maravilhoso. Glória ao Senhor.